Duro na queda, tática de guerra, guerrilheiro modelo mariquela Nem me viu quando eu corri na viela, a fila do PM olhando pela janela Eu vi que a vida é bela, provando o gosto dela, depois da abstinência me resta sequela Um beijo, um desejo, depois desespero, por baixo dos panos eu sei o que me espera de não me amarra que eu sou claustrofóbico. Quando seu coração se desarma, eu aciono os ataques com meu poder bélico. Conteúdo neurótico e trépido, cogumelos e trap explosivo. Contemplado por botes histéricos, sampler do inferno e flow corrosivo. Acho que chega. Sabadão vou dançar com minha nega. Vou encher minha cara de cerveja. Vou falar que amo ela e dizer que vou casa na igreja. Deixa, deixa de sonhar. Vou rimar nesse beat bem louco. E se um dia eu ganhar uma grana, já deu mais que a cota. Esse é meu troco. Hora de se empenhar Vamos trampar o dobro Se preservar, se orientar Pra virar o um jogo Hora de se empenhar De usar os neurônios. Dedicação e concentração Atrás do meu sonho amanhã, tô virando um escravo, o sistema me quer na miséria, gastando dinheiro com droga e álcool, pagamentos em atraso, vidas em jogo, fome na espreita, senti o peso dessa responsa no core, então vê se te endireita, dominação, chama no feat, MC louco, destroça no beat, rima medíocre só pelos hype, foda-se as nice, eu sou bad trip, sembra de beat, nem Johnny Deep, cês são sua eu vou de suíte. Varando de fake olho, backnose, grade, reverso, flip Não subestime, não tenho swag. Mas eu tô suave com meu xing-ling. Vocês tão com medo de tanque de guerra e eu tô seguro com meu stiling cheguei yeah. yeah. out. out, yeah, gol, go. yeah. yeah. yeah. give me, give me. Deixa de sonhar, vou rimar nesse beat bem louco. E se um dia eu ganhar uma grana, já deu mais que a cota. Esse é meu troco. Bora de desempenhar, vamos